Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mais uma aula do nosso curso de Introdução à Análise e Simulação de Circuitos Elétricos e Eletrônicos. Hoje no, nós teremos uma aula completamente prática, mão na massa, que é a aula de Confecção de Pontas de Prova. Essa aula só é necessária para quem realmente pretende fazer as montagens dos circuitos com componentes reais. Para simulação, tudo isso pode ser é, simulado aí com o nosso TinkerCAD CIRCUITS. Então, deixa eu começar apresentando para vocês aqui o material que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, o material que a gente vai precisar está todo descrito aqui. A gente vai precisar de um ferro de solda de ponta fina de 30 a 40 watts, um suporte para ferro de solda, uma bobina de solda fina de estanho, bitola um mm um alicate de corte diagonal ou transversal com cabo isolado de 100 a 125 mm um alicate de bico meia cana reta de cabo isolado e, opcionalmente, sugador de solda ou suporte com pinça e lupa, porque no caso só não tenho desses elementos todos o sugador de solda e todos os outros eu vou mostrar para vocês. Vamos precisar também de garras jacaré vermelha e preto, quatro de cada, pinos banana vermelhos e pretos, com furos, e cabos para ponta de prova, que é um cabo flexível, 4 metros do cabo vermelho e 4 metros do cabo preto, para a gente fazer 4 pares de pontas de prova. dois pares banana jacaré, com né? um lado banana e outro lado jacaré, já vou mostrar o que é isso, um par jacaré-jacaré e um par banana-banana. Então, começando aqui com o equipamento, né? a primeira peça que a gente vai precisar é um ferro de solda né? ponta fina, 30 a 40 watts e se for adquirir isso daí nas lojas, atenção para tensão, tem que ser a tensão compatível com a sua rede Então eu trouxe aqui o, o meu ferro de solda para mostrar para vocês né? Então, está aqui ele, né? eu vou tirar ele aqui da capinha Então ele é um ferro de solda é, 110 volts dez né? Aqui ele né? já vou ligá-lo para a gente poder fazer né? mostrar como é que faz a soldagem. Né? Tá vendo? Essa parte aqui metálica é onde esquenta, né? Tem o filamento aqui que esquenta e a ponta, a ponta fina. O segundo elemento importante para nossa é, prática vai ser o suporte para ferro de solta né? esse suporte ele é vendido separadamente eu tenho aqui um exemplo né? que é o meu suporte antigo tá? Então aqui ele tem essa parte metálica aqui onde você coloca o ferro e essa parte aqui onde você põe uma esponja para fazer a limpeza da, do bico né? da ponta do ferro então já vou fazer a conexão aqui né? deixar ele aqui no pontinho Pronto, esquentando. Vou conectar aqui na minha tomada. Então está aqui. Daqui a pouco ele vai estar a temperatura necessária para a, a nossa execução aqui do experimento. Os outros elementos que a gente vai precisar, então eu preciso do estanho, que é um metal que tem baixo ponto de fusão, e ele consegue ser derretido a uma temperatura relativamente baixa, em torno de 300 250 graus Então eu tenho aqui também uma pequena bobina né, desse metal, né, ele vem aqui com um filamentozinho de 1mm um de diâmetro né, e a gente vai usar isso daí pra, junto com o ferro de solda fazer as soldagens próximo elemento, nossas ferramentas, é o alicate de corte diagonal ou transversal de cabo isolado. Então esse alicate de corte, né, eu tenho aqui dois exemplos para mostrar para vocês, esse daqui que seria talvez o mais indicado, né, em torno aí de 15 cm de comprimento, e esse daqui que é o mais barato, você encontra... É, muitas lojas aí, só que normalmente ele não tem muito fio né? E ele é difícil de manipulação dependendo do tamanho da mão da pessoa Outra peça que a gente vai precisar é o alicate de bico Meia cana e cabo isolado né? Eu tenho aqui um exemplo dessa ferramenta É né? um alicate bem antigo que eu tenho aqui, está até com um bico meio avariado né? E se você não tiver esse, pode usar também um alicate normal, esse aqui é um alicate de estações elétricas, né? também pode ser utilizado para segurar e é, auxiliar nas montagens, mas o de bico ele é o mais adequado. O sugador de solda, como eu falei para vocês, é um item opcional, ele serve para sugar né? Uh, quando você quer tirar um ponto de solda ou tirar uma solda líquida, que é o estenho derretido de algum lugar você usa essa ferramenta e um suporte com pinça ou lupa que também é opcional mas é importante quando você está sozinho, como eu estou aqui nesse momento né? e daí você quer fazer a soldagem, você não tendo alguém para segurar os fios para você fica muito difícil sem ter é, essa ferramenta aqui tá? então ele tem aqui, ele fica de pé né? Aqui duas pincinhas que você pode utilizar para guardar coisas para segurar coisas e é, vou utilizá-lo aqui para fazer as minhas montagens. Pessoal, tome um pouco de cuidado, né, porque, como já falei, o ferro de solda, o bico dele, ele atinge rapidamente aqui a temperatura de 200, 250, 300 graus, né? então ainda não está quente o suficiente para derreter aqui o meu estanho, mas já está saindo uma fumacinha dá mais um tempinho, muito cuidado também para não pegar nessa parte metálica aqui né? ela também fica quente, pode queimar a mão ok, Vou falar um pouquinho agora sobre os, é, os componentes que a gente vai utilizar nessa prática de soldagem hoje né? Então, eu vou utilizar garras jacaré vermelhas e pretas e pinos banana vermelhos e pretos. Então aqui os desenhos, né? a garra jacaré é uma garrinha que você consegue pegar, né? prender ela em fios e pernas de componentes. Né? Tá aqui a parte interna e ela com uma cobertura aqui plástica ou borracha. Aqui estão os pinos banana né? com um furo. Né? Então, você pode ver aqui separado ou conectado, né, eletricamente. E aqui está os nossos cabos, né, para confecção da ponta de prova. Cada ponta de prova, né, vai ter em torno aí de um metro. Então, se você não tem uma fita métrica ou uma trena, basta medir a distância do ombro até a ponta do braço, aí né, você tem aí mais ou menos um metro, que é o que precisa para fazer as nossas pontas de prova. Então, todos esses componentes eu trouxe aqui também, né, estão preparados aqui para nossa prática, né? eu então, vou começar aqui com o cabo vermelho, um método de cabo vermelho flexível para a ponta de prova, aqui está a garra jacaré e aqui está o pino banana né? então como que a gente monta a ponta de prova, é que eu vou mostrar para vocês a partir de agora como é que vão ser essas nossas é, pontas de prova Eu vou fazer, inicialmente, um par de pontas de prova banana-jacaré. Isso quer dizer que de um lado eu vou ter o pino banana e do outro lado uma garra-jacaré. Basicamente, eu já mostrei isso para vocês né, no encontro passado. Aí, eu vou utilizar isso com o meu multímetro para fazer as medições. Depois eu vou fazer um par de pontas de prova jacaré-jacaré para conectar dois circuitos né, e um par de pontas de prova banana-banana para também conectar dois circuitos usando aí os pinos banana. Ok? Então vamos ver aqui se o nosso ferro de solda já está na temperatura adequada já está aqui derretendo a solda, ainda não mais um pouquinho então vou preparar aqui o meu cabo então, vamos pegar aqui o cabo, né? as duas pontas, numa das pontas eu vou colocar o meu é, jacaré né? então como é que eu faço isso? então eu vou pegar aqui as minhas, os meus alicates alicate de bico né? vou segurar aqui uma pontinha e com o alicate de corte eu vou fazer um movimento de pinçar né? ou seja, tirar a parte externa do meu isolador e deixar apenas a né? A parte interna aqui que é o meu fio metálico de cobre, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Cortei um pouquinho curto. um pouquinho aqui. Já tá bom. Então, agora o que eu vou fazer? Vou preparar para a soldagem. Então, eu vou pegar aqui, tirar o isolador de borracha aqui da minha ponta do jacaré e vou vestir ele aqui no cabo, né? para depois eu poder retornar depois da soldagem. Ok? Mesma coisa aqui do lado do pino banana, né? Vou colocar ele para cá e agora eu vou usar aqui o meu suporte para me auxiliar nesse momento né? vou fazer ele segurar aqui de um lado do outro lado aqui eu vou fazer ele segurar o cabo de uma forma que ele fique já preparado aqui para a soldagem eu vou colocar aqui dentro ok Agora vamos vou ver aqui se o meu ferro de solda já está na temperatura necessária para fazer a soldagem. Pessoal, então agora o ferro de solda já está na temperatura adequada. Né? Observem que ao entrar em contato aqui com o estanho, né? ele liquefaz, né? ele derrete o estanho. Então para fazer a soldagem, basicamente você tem que colocar aqui o ferro de solda. Contato com a peça que você quer soldar e daí colocar aqui o estanho, fazer o um derretimento aqui até a hora em que eles estabelecem o contato elétrico. É. Observe lá, está derretendo, tá. preencher bem aqui a minha. Funcionamento aqui, ah, não precisa soprar, ah só tomar bastante cuidado como eu já falei toda essa peça metálica aqui ela vai lá aos seus 200, 300 graus né? então se você encostar nisso pode queimar então aqui eu peguei aqui esse primeiro lado né? enquanto esse aqui esfria eu vou soldar o outro A jacaré segurando a outra garra jacaré vou colocar o fiozinho aqui posicionado para a soldagem entrando aqui no local aqui ó daí depois eu vou né, fixar com o meu Segurar ela ficou um bom ângulo, fazer a soldagem. Ah, derreteu, fez a conexão elétrica. Ok. Posteriormente eu vou fixar aqui para ele melhorar a parte da conexão mecânica fixar né? aqui na parte da capinha né? Para ele segurar melhor E aí, pessoal, vou voltar lá para o outro lado E fazer aqui a finalização da nossa montagem A nossa ponta de prova do lado de cá e do lado de cá está feita aqui a garrinha ponta de prova banana de pessoal então agora com a nossa né, ponta de prova vermelha terminada eu vou fazer aqui o teste de continuidade Vou que pegar o um multímetro colocar ele na né, no teste de continuidade e daí eu pego né, de um lado aqui no um banana do outro lado no um jacaré ó deu sinal ór aqui no sinal sonoro ele vai ver que tem contato tá então o nosso multímetro vou, vou no teste de continuidade e o que a nossa ponta de prova está funcionando Estou aqui agora então com a ponta de prova preta, né? Fiz a mesma coisa. Vou aqui colocar minha solda, Passar o fio aqui dentro do pino banana. importante aquecer bem, né, para que a solda fique bem firme né, e não caia com qualquer esforço mecânico posterior. Thank <laughs> you. esse aqui de mecanicamente, ver aqui sempre mais fácil de eu por aqui a abertura de borracha. Por fim, vou pegar aqui o meu multímetro para fazer o teste de continuidade e ver se tem conexão de uma ponta na outra. A nossa ponta de prova. Ah, resistência zero. Conexão feita. E aí, pessoal? Então. Estamos aqui com o nosso primeiro par de pontas de prova preto e vermelho vou fazer agora as outras três então vou poder utilizar isso aqui no meu multímetro nas minhas montagens não tinha preto usei verde usei azul ok então essa daí foi é, a nossa aula de hoje do curso de Introdução à Análise e Simulação de Circuitos Elétricos e Eletrônicos da UTFPR, eu, professor Nelson de Paula, professor Alfredo Pila Jr., baseado no material do professor Raul Friedman para a disciplina de introdução a práticas de eletricidade e eletrônica na engenharia de computação UTFPR Curitiba. Obrigado pela atenção e até a próxima.